Tá, ah, eu estou brincante em serviço, porque. Indo de um em um. One by one! Shiny! Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Não brincamos em serviço! We do not play it at work. Shiny Charmander. Que isso? Mais de mil ovos? Será? Eu acho que foi mais de mil ovos. Finally! Pô, cara, na, na minha terceira parada agora eu tô cheio... <risos> eu tô cheio de ovo de Charmander, cara. Tô cheio de ovo de Charmander.